Olá pessoal, muito bem vindos a essa videoaula, nós vamos dar continuidade ao nosso curso de AutoCAD e hoje o assunto dessa aula é a cota interna, então nós estamos utilizando essa planta modelo, mas você pode e deve aplicar em toda e qualquer planta né, baixa que você esteja desenhando, então é, para poder realizar a cota interna nós vamos manter o estilo de texto, vai ser o mesmo, mas nós vamos criar um novo estilo de dimensão. Então, nesse novo estilo, você clica aqui, ó, Dimension, né, e vamos criar um novo. E aqui, vamos colocar o nome de cota externa, só para você diferenciar, né, baseado na cota, né? desculpa aqui, ó, cota interna, né, isso baseado na cota externa. Então aqui cota interna. Continuo, né? Algumas configurações são similares. Aonde que nós vamos subtrair, né? Aqui em linhas nós vamos suprimir a dimension line e a extension line. Apenas isso. Certo? E vamos habilitar, né? Aqui, ó, para que eu possa posicionar né, o texto é, aonde eu achar melhor, né, na cota interna, se é no canto, se é centralizado, se é fora da janela. Então aqui eu vou conseguir é, determinar é, aonde que eu vou e quero o texto da, da cota. Tá? Então feito isso, no restante, como eu estou baseando na primeira configuração, ó, nós não vamos alterar nada. Né? Feito isso, ok. Seta como corrente. Né? Ó, cota interna. Pode habilitar aqui o overwrite. Ok. Close. E para cotar, nós temos que verificar, então, aqui se eu estou na camada cota. Né? E seguir o, o procedimento. Então, ó, cota linear. Vou dar um zoom aqui nessa, nesse cômodo e vou cotar, ó, clico aqui, como eu suprimi, né, ó, eu posiciono o texto da cota, agora, ó, aonde eu precisar, porque eu habilitei aqueles dois risquinhos lá, né, o texto manual, ó, então, geralmente, coloco aqui, e aí, linear, ó, E você determina aonde que você quer a, a sua cota, né? Ó, linear. Bom, lembrando que a norma né, exige que eu cote tanto quanto for necessário para representar o desenho. Então, se você tem essa cota de 255, você não precisa fazer essa, Certo? Isso gera redundância e diferença de informação. Então, cote somente aquilo que for necessário para a compreensão do desenho e execução do desenho. Bom, então está aqui a configuração das cotas internas, né? Se eu quiser cotar parcial. Bom, relembrando, aonde que eu habilitei para esse texto ficar manual? Ó. Cota interna, modificar, aqui, eu habilitei aqui, ó, ó place, texto manual, certo? Se você não quiser, você desabilita e ele volta a ser centralizado. Então eu vou demonstrar isso, ó. Certo? Vou botar uma parede que não tenha janela aqui. E aí ele fica centralizado. Uma outra coisa que nós podemos fazer também, né? Com o texto, da mesma maneira que nós fizemos lá para escrever né, e configurar a, a legenda, né, nós podemos utilizar para criar aqui as legendas internas, né, o texto escrito. Então, aqui eu também vou explicar para vocês como que a gente faz isso. Então, em texto, ó, multiline texto, certo? Multiline texto. Você cria a caixa de texto, no alinhamento você põe middle center, ok, e escreve o nome, quarto, dá um enter, é, vou colocar aqui ó, xxx é, metros quadrados e clico fora ficou aqui porque eu não sei a metragem desse quarto né eu não sei quantos metros quadrados tem então para descobrir eu posso vir aqui em utility e usar o área né? que é um comando que me permite medir a área do do cômodo Ó. Dou enter e ele mostra lá, ó, a área de 15,56 metros quadrados, né? E aí eu venho aqui, 15,56 metros quadrados e clico fora, certo? Então, para escrever. Outra coisa, eu estou fazendo em cotas, né? Na camada cota. Se você quiser manter aqui todos os valores, você tem que lembrar que aqui no verde está 0,3, mas que você pode querer escrito de forma na 0,5. Né? Então, você clica no texto e muda a cor da propriedade. Então, ele fica dentro da camada cota, mas com o texto é, em azul. Vamos ver mais uma vez. Anotate. título. Multiline texto Clico na área que eu quero escrever Faço a justificação Middle center Certo? Digito Então aqui, área de serviço Enter Não sei a metragem quadrada XXX M ao quadrado Clico fora Vou vir aqui na, Em home, né? Utilities e vou escolher comando área e aí eu vou medir essa área, inicio, dou enter e ele mostra 5 metros 04, então ESC, clico lá no texto 5,04 metros quadrados, né? Mesma coisa, quero que fique em azul, altero a propriedade, mantendo a relação com a camada, ok? É, eu vou separar a aula, então a próxima aula nós vamos falar sobre é, símbolos. Como que eu faço o símbolo do corte e a marcação do corte, ok? Até a próxima aula, um grande abraço, tchau, tchau!